O Fólio Boêmia eh, surgiu eh, com a necessidade eh, que se sentiu ao longo das edições de, de Fólio, de dar eh, forma e espaço a um fenómeno que era muito natural no Fólio, eh, que era eh, a união das pessoas, o convívio, eh, quer do público que nos visita, das, dos autores, que fazem parte das mesas, os poetas, os cantores, poderem conviver, se encontrarem com o público mais próximo, sem terem a distância do palco e de uma plateia. Nasceu em 2018 e foi-se prolongando, foi crescendo, neste momento o fólio é um conjunto de atividades, de iniciativas que extravasam os próprios concertos, dando outra vida e outra leitura a este tipo de iniciativas e ações.